Sete bairros de Três Lagoas estão entre os que mais apresentaram casos positivos de dengue. A informação é do primeiro mapeamento da doença divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde por meio de um projeto da UFMS. A reportagem é da Daniela Gale. Este mapeamento é uma das mais novas estratégias adotadas pela Secretaria Municipal de Saúde no combate às arboviroses causadas pelo Aedes aegypti. O mapa se refere à incidência de casos da dengue na semana epidemiológica de número 18, que começou no dia 30 de abril e terminou no dia 6 de maio. As áreas verdes são consideradas livres de foco de mosquito e de casos positivos de dengue. Os locais com coloração amarela e alaranjada apresentam poucos focos e casos. Os locais marcados com a coloração vermelha são os que mais apresentam casos da doença. São eles Novo Oeste, Maristela... Vila Aro, São Carlos, Paranapungá, Vila Nova e Vila Piloto. O projeto é desenvolvido por alunos e professores de graduação e pós-graduação do curso de Geografia da Universidade. Mauro Henrique Soares, um dos professores orientadores, explica que esta é a segunda vez que a metodologia é aplicada na cidade. A primeira foi durante a pandemia da Covid-19, em 2020. No início da pandemia, a prefeitura tinha uma necessidade de entender a espacialização da doença entre as lagoas e a geografia tem essa ferramenta, que é a cartografia, e principalmente a cartografia digital, que consegue espacializar esses dados nos territórios. Então, esse projeto ele prevê trabalhar com os dados de qualquer tipo de doença, a gente aplicou isso já na Covid, e espacializar esses dados por território das unidades básicas de saúde. Desta forma, o resultado que é chamado de mapa de calor vai permitir que o poder público possa distribuir melhor os seus recursos e implementos de saúde, para atender da melhor forma as unidades básicas de saúde daquelas localidades. De acordo com o mapeamento, o bairro Santa Rita o bairro Nova Três Lagoas e o bairro Interlagos, que é aqui onde eu estou, foram as localidades que apresentaram a menor incidência, tanto de focos de mosquito, como de pessoas com diagnósticos positivos para a dengue. O próximo passo, a partir de agora, é fazer com que toda a cidade tenha acesso às informações do mapa e possa auxiliar as entidades públicas a combater o mosquito. A maneira como as informações estão sendo divulgadas facilita o entendimento da população. A professora voluntária, Marine Reul, que que também atua na orientação dos estudantes explica o motivo é uma maneira mais é, mais fácil mais acessível né da população puderam acessar essa cidade que às vezes em forma de tabela é bem complexo né de analisar e os mapeamentos eles permitem esse, essa visualização essa representação mais é, mais um o... Mais interativo, né? Mauro destaca que todo mundo pode ajudar no combate ao Aedes aegypti. A partir do momento que a população tem a noção de que o seu bairro está sendo acometido por focos, ele também vai poder controlar ou, ou aplicar estratégias para cuidar dos seus quintais também, para solicitar da prefeitura mais assistência e assim ajudar as entidades públicas a combater esse agravo à saúde, que é a dengue, que todo ano vem causando impacto na sociedade.